Boa noite a todos os presentes e a todos que estão conectados conosco pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Ceia. Eu sou Maria Luísa, uma colaboradora aqui da nossa Ceara e hoje o nosso tema de reflexão será ação e reação. Mas, Antes de iniciarmos, quero convidar a todos, neste momento, para fechar os seus olhos, serenar a mente, os pensamentos, para nos conectarmos com toda a espiritualidade amiga que já está presente aqui neste ambiente. Vamos saudar todos os trabalhadores que desde as primeiras horas do dia aqui estavam higienizando e preparando este ambiente para nós. Saudamos o nosso anjo da guarda, este companheiro de todas as horas que sempre está conosco. Saudamos também o um mentor desta casa. E, unidos a eles, nós saudamos a nossa querida mãe, Maria de Nazaré. A ela, nós pedimos que nos coloque em seu corpo crianças espirituais que ainda somos, que ela nos cubra com seu azul de amor, de paz,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 bem pertinho de nós. E ao Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos os teus ensinamentos, o teu Evangelho. E nós lhe pedimos, Mestre amado, leve-nos à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas, para que, através da prece que nos ensinou, nós possamos saudar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, corresponde uma reação de mesma força e intensidade, porém, em sentido contrário. Vamos pensar num exemplo prático. O que acontece quando um automóvel se choca contra um muro que pode suportar este choque? Os danos são inevitáveis. A ação da batida corresponde à reação do mundo. Toda a violência do impacto se volta contra o próprio carro. Se ele vinha numa velocidade baixa, sabemos que os números serão mínimos. Porém, se ele vinha em velocidade, Alta, nós temos dimensão dos danos que serão causados No aspecto espiritual Para nós seres humanos Acontece da mesma forma Se o meu pensamento Se a minha ação É uma ação construtiva Positiva Eu terei uma reação favorável Porém se a minha ação ela for destrutiva ou negativa, eu terei uma reação compatível a esta ação. Diante dessa pequena explicação, podem vir alguns pensamentos de exceção a essa explicação. Por exemplo, e aquelas pessoas que são boas, boas de coração e passam por inúmeras dificuldades. Ou ainda, os criminosos que curtem a vida, vivem prazerosamente, sem responder pelos seus atos. Quando nós nos deparamos com o sofrimento e a sua utilidade, muitas questões vêm em nossa mente. Queremos entender por que, que tantas pessoas nascem na pobreza e outras na riqueza sem ter uma justificativa para isso. Por que, que para uns tudo dá certo, enquanto que para outros é uma dificuldade tremenda. Mais difícil ainda é compreender os bens e os males tão desigualmente divididos entre os vícios e as virtudes. No Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós temos a explicação da justiça das aflições e as causas das aflições. As nossas reflexões elas foram baseadas neste capítulo ao qual quem puder em casa, leia, que vai complementar muito o nosso estudo desta noite. E, neste capítulo, ele nos diz que Deus é soberanamente bom e justo. Ele trata a todos nós igualmente. Não tem parcialidade. E todas as vicissitudes, todas as nossas aflições, altos e baixos, elas têm uma causa. E como Deus é justo, essas causas também são justas. E quais são as causas de tantos sofrimentos, de tantas aflições? Elas têm duas fontes bem diferentes. Uma delas é nesta vida agora que nós estamos vivendo. É através dos nossos comportamentos, da forma como nós lidamos com todas as contrariedades que no dia a dia. E a outra causa é fora desta vida, em existências anteriores ou passadas. Alguns exemplos de causas desta vida. Quantos homens eles tombam por suas próprias faltas, vítimas da sua ambição sua imprevidência do seu orgulho, quantas uniões infelizes, porque aconteceram por vaidade ou por interesse, com as quais o coração nada tem a ver, e enfermidades nos acometem por nossos próprios excessos, excessos alimentares, Excesso de prazeres, por vícios, vícios de álcool, de droga. E qual é a causa? Quem é culpar por todas essas aflições? A ah, nós mesmos. Nós somos os responsáveis por todos os nossos sofrimentos. Através de cada comportamento, que nós apresentamos. No plano espiritual, a lei de ação e reação, ela é enunciada de uma forma bem evangélica, e ela diz assim, é livre a assinatura, porém obrigatória a colheita. Ou seja, todos nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de de agir como e quando quiser. Porém, nós somos obrigados a nos submeter à reação desta mesma ação. Como eu disse anteriormente, uma ação boa trará uma reação. Uma ação má mostrará uma reação má, ensinando-nos a repeti-la. E é por isso que na doutrina espírita nós aprendemos que somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis por todos os nossos sofrimentos, por toda a nossa felicidade. E aí já pode estar se refletindo ali na mente de vocês a seguinte questão. E aquelas pessoas que escapam da justiça? É, dos homens podem ter certeza que não escapam a justiça de Deus e aqui neste momento nós estamos entrando nas causas do sofrimento fora desta vida causas essas que vêm de vidas passadas por exemplo a perda de arrimo De acordo com a justiça divina, todos esses sofrimentos são faltas cometidas em outra vida. E na justiça distributiva de Jesus. pessoa dura, desumana, ele poderá ser tratado duramente e com desumidade. Se ele for uma pessoa orgulhosa, ele poderá nascer numa condição mais humilde. Então, o que fazer para aproveitar este momento, esta vida nós estamos agora, eu sugiro para vocês reforma íntima, autoconhecimento, é nós refletirmos sobre cada comportamento que nós temos, analisarmos os nossos defeitos, observar em quais circunstâncias esses defeitos se afogam e desenvolver novos comportamentos a fim de saná-los. É um exercício diário, requer perseverança, mas aquele que tem força de vontade, que quer se tornar a cada dia melhor, ele vai atingir o seu objetivo. E com isso, ele vai tendo o seu aprimoramento moral. E algumas reflexões. Vai surgir na sua mente. Tipo. Nossa. Se eu soubesse isso. Eu teria feito diferente naquela situação. Nossa. Se eu tivesse esse conhecimento. Quantas faltas. Eu teria evitado E essa reflexão Se ela não acontece agora Neste momento Com o nosso despertamento de consciência Ela vai acontecer Quando a gente retornar Ao plano espiritual E o nosso Pai Que é muito amoroso Ama e cuida de cada um de nós Pedidos e nos dá uma nova oportunidade para repararmos os nossos erros, como uma nova vida. Reencarnando aqui no planeta Terra, esse mundo de expiação, Ele nos dá a oportunidade de, através de novas provas, repararmos. Todos os erros que fizermos lá atrás. Ele dá uma oportunidade para que nós pratiquemos a sua lei máxima de amar ao próximo como a ti mesmo. Nós somos livres para realizar tudo o que quisermos. Mas como o apóstolo Paulo nos lembra muito bem, tudo nos é de si mas nem tudo nos convém. E o Espiritismo ele nos ensina que a liberdade e a responsabilidade caminham de tudo, porque depende de nós, das nossas escolhas. É comum muito dizer que a liberdade de um termina onde começa a do outro. Este dito popular eu acho ele muito adequado, porque ele nos mostra a importância de nós respeitarmos a liberdade do nosso próximo. E eu quero finalizar dizendo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de como agir com o seu próximo, de como proceder em qualquer circunstância, lembre-se do que Jesus nos ensinou. Vou ler, fazer ou gostaria que fizesse isso para mim. Esta lição, eu acho ela formidável, porque ela dá a cada um de nós a condição de analisar e de refletir sobre como Tratar o próximo como, como agir de acordo com a casa. e agora eu quero convidar vocês para novamente fechar os olhos e hoje quero finalizar essa nossa reflexão com a música a voz de Maria homenageando a todas as mães encarnadas e